Olá! Olá! Olá! Olá! Bem-vindo ao curso de Libras à Distância do Cefor, que é o curso do IFES. Meu nome é Daniel. Meu sinal é este. Eu trabalho como professor de Libras há 10 anos. Eu sou formado em Pedagogia e também em Letras Libras. Agora, estou fazendo mestrado em educação. Eu sou a professora Luciene. Eu sou formada em pedagogia e também sou doutora em educação. A área que eu estudo é a de educação de surdos. Aqui no curso, nós vamos usar algumas estratégias. Os diálogos diários, o dia a dia, mostra de sinais, a evolução, para vocês aprenderem de uma forma gostosa e tranquila. Que bom! A Libras é uma língua nacional da comunidade surda. Sabe por quê? Existe uma lei, a Lei 10.436, de 2002. Essa lei é muito importante para a área e aqui no IFES é muito interessante pela questão de acessibilidade e a comunicação em línguas de sinais. É uma língua visual. As pessoas podem olhar, aprender as expressões não manuais, as expressões corporais. É uma língua visual. Verdade. A língua de sinais tem uma história própria que é diferente. E qual a diferença da língua de sinais e como ela foi espalhada? A língua de sinais foi estudada por um grande pesquisador dos Estados Unidos, chamado William Stokoe. Ele trabalhou nisso a partir da década de 60 do século passado. Então os estudos linguísticos da língua de sinais vêm se desenvolvendo desde essa época até hoje. Muito interessante. Vamos conhecer mais e aprender sobre a língua de sinais, porque ela é muito importante para nós. Isso aí. Bons, Bons estudos, estudos a vocês. A vocês. Tchau. Tchau.